Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar experimentando com o um formato de podcast aqui no canal. Dessa vez, é o primeiro podcast com o um convidado. Hoje a gente trouxe o Pedro, do canal Batata Sando para falar com a gente. Antes de mais nada, a gente gostaria de explicar as regras aqui desse podcast a ideia dele é ser um bate-bola rápido para vocês conhecerem um pouco mais sobre batata. A gente preparou algumas perguntas rápidas e ele pode responder levando o tempo que quiser. Bom, então vamos lá, então vamos começar falando um pouquinho, fazer um resumo executivo aqui sobre o Pedro do Batata Assando. É, o Pedro é esse rapaz simpático aqui que tem um canal de receitas chamado Batata Assando. Apesar da batata no nome, o canal é focado em receitas low-carb muito gostosas, Inclusive, a gente já gravou duas receitas com ele no passado. Tá bom, então agora vamos deixar você falar. Tem mais alguma coisa aqui que faltou a gente falar sobre você? Ah, não, na verdade é isso mesmo. Eu sou o Pedro, eu tenho o canal desde mais ou menos junho ou julho de 2015. O canal já tá aí com seu um ano e meio na ativa. Felizmente, ultimamente está crescendo bem o canal, tá ficando bem feliz com isso. Inclusive, se você não conhece o canal, quando você acabar de assistir esse vídeo, você pode correr lá. E é isso. Acho que pode ter entrevista já. Então, beleza, Pedro, A gente entendeu que você gosta de receitas low carb, mas como que você começou a se interessar por alimentação e saúde e mesmo culinária? Ah, então, na verdade, culinária, como algumas pessoas já sabem, que eu já cheguei a escrever, falar alguns vídeos sobre isso, é um negócio que eu sempre gostei, assim, desde pequeno, assim, de 4, 5 anos. Eu já vi minha mãe, estava com vontade de ajudar. Aí, ali nos 9, 10 anos, 11, já comecei a pegar a primeira faca para cortar um dente de alho, uma cebola. Mas sempre assim, muito pouco, só ali venda, né? porque eu era pequeno, não, não me alcançava nem na altura da pia toda. E o mais o tempo foi passando, eu sempre fui me interessando cada vez mais, gostando mais do assunto. E aí, aí chegou uma época que eu comecei até a cozinhar um pouquinho mais, só que só porcaria. Eu gostava muito do canal do Brog, já na época, ele só faz porcaria, então é muito gostoso, mas era só comida ruim assim. Aí foi a época que eu comecei a mexer um pouco mais em cozinha. E logo depois eu já conheci a alimentação slow carb, que era uma época que eu queria perder peso também. E a partir daí foi caminhando para onde eu estou hoje, que é culinária low carb. E continuando nessa parte da sua história, o que te motivou a criar o canal? De onde surgiu a ideia? Ah, então, na época eu estava acompanhando muitos canais de culinária no YouTube. Eu tava vendo muitos canais, tudo. Eu sempre tive vontade eu falei, pô, eu posso fazer também, tudo. Aí sempre começou com insegurança, um medo de como que vai ser, mas até que eu gravei lá na época uma receita que inclusive está tá lá até hoje, com uma porcaria o vídeo, está tá uhum. ridículo, mas está lá, é como uma panqueca americana, que foi a primeira receita lá do, do canal. E a partir dali foi evoluindo, no começo eu não era focado só em low carb, eu tinha receitas a Atkins, canto. E com o passar do tempo eu fui focando em loncaria mesmo e ultimamente eu tô só mais em loncaria e palho, tem bastante receita palho também lá. E na sua cozinha do dia a dia, tanto para o canal quanto no seu no seu cotidiano mesmo, o que que não pode faltar na cozinha do batata? Qual alimento ou instrumento ou utensílio, o que que não pode faltar? Ah, eu acho que todo cozinheiro assim precisa mesmo ter uma, uma boa fata, assim, para fazer qualquer coisa você precisa de uma fata muito boa, isso não pode faltar como utensílio. E como ingrediente, putz, aí é meio difícil. Eu gosto bastante de ter uma, uma farinha low-carb, assim, à disposição em casa. Bom, mesmo uma farinha de linhaço, uma farinha de coco, que é, são receitas que eu gosto bastante de fazer, essas porcarias low-carb, tipo um bolo, assim. é O eu gosta de fazer bastante. Esse se for levar mais pro lado de comida mesmo, um frango, assim, peito de frango bem temperado, não tem erro, né? Nunca vai ser ruim. Dá sempre certo. Boa. Verdade, uma ótima fonte de proteína. É. É, e sobre a sua audiência, você está com o canal com quase 30 mil pessoas, é isso mesmo? É, eu espero que quando esse vídeo esteja indo para o ar, daqui um tempo de estar ele, vai dar tá batendo 30 mil aí, vamos voltar na torcida. E sobre essa sua audiência, qual é a pergunta que você mais recebe do, do pessoal que assiste seus vídeos, que manda e-mail? Ah, eu acho que é uma, uma dúvida muito grande, é saber como as farinhas podem ser substituídas porque muitas vezes, em algum lugar do Brasil, a farinha de coco é mais cara, em outro lugar a farinha de, de linhaça é mais barata, é mais acessível. Aí tem pessoas que po podem investir um pouco mais nas receitas e podem comprar uma farinha melhor. Então há uma dúvida muito grande em relação a qual farinha usar, por exemplo, fazer um bolinho e co como adoçar esse bolinho. Por exemplo, você pode usar adoçante de, de líquido, adoçante de sachê. Você pode usar açúcar de coco, é uma pergunta muito recorrente. Eu acho que essas são as maiores dúvidas mesmo do pessoal. E como você responde essas dúvidas quando elas chegam? Ah, na maioria, na maioria das vezes, eu, é que eu, uma opinião minha assim é que independente de qual farinha você usar, se você fizer tudo certo, é claro que o gosto vai mudar, porque cada um tem seu sabor, mas nunca vai dar errado a ponto de ficar ruim. Vai ficar diferente, né, porque é normal mudar as farinhas. Mas vai dar sempre certo, eu acho, na minha opinião vai dar sempre certo, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de qualquer tipo dessas coisas, então pra mim vai estar sempre bom. O mesmo com o adoçante, se você usar um adoçante mais artificial, vai ficar com sabor mais artificial, mas vai ficar ruim, vai, vai dar pra comer assim. Essa é uma opinião minha, muitas pessoas não gostam de algumas receitas minhas, mas... É, é a pessoa tem esse claro. paladar é né? nunca tem como uma é que vai agradar todo mundo Sim, né a melhor maneira é testar né se tem dúvidas exatamente você pode é testar. Testar. e acho que nesse ponto de que as pessoas começam a cozinhar e tal e começa a interessar por alimentação mais saudável a gente aprende que para comer melhor é muito mais fácil você cozinhar em casa e tudo. É. para quem está tendo dificuldade em, em cozinhar para quem assim, quer fazer a dieta quer ter sucesso mas a pessoa não sabe cozinhar, que dica tipo você dar pra essa pessoa que não tem a prática de ir pra cozinha começar a ter sucesso na dieta? Ah, então, um ponto legal é que se você não tem prática na cozinha, você vai pra cozinha e começa com receita simples assim, que o mínimo dá, não, o mínimo dá pra fazer, pra pessoa que não sabe nada pode ir dois dias pra cozinha, no terceiro ela vai estar tá fazendo um ovo frito com filé de frango, sabe? Esse tipo de coisa a pessoa se não sabe fazer porque não, não tentou, acho que tentar é o principal ponto. Mesmo que fique ruim. Mesmo que fique ruim porque com o tempo você vai aprendendo, você vai sabendo o que, que você fez errado, nem que seja para você assistir um vídeo no Youtube de alguém tentando um bife, você vai lá assistir e faz, sabe? É tentar e ent entender que as, nem sempre você vai poder comer o que você comia exatamente antes de entrar na dieta, né? Por exemplo, essa, esses próprios doces, low-carb e tudo, ele não vai ficar com o gosto de um doce tradicional, mas você tem que entender que para você se alinhar aqui e quem do seu objetivo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, às vezes, você pode fazer um dia do lixo ali a cada 15 dias, a cada uma semana, e comer as coisas que você gosta, mas no dia a dia você não, vai ter que abrir mão mesmo. E, Faz parte, né? não dá para ter tudo. Se você quer mudar a alimentação, tem que mudar a alimentação. Tem que mudar né? a alimentação, você não vai manter tudo igual. Você não vai atingir objetivos é. diferentes mantendo na né, alimentação. Exatamente. Ah, é. é um outro ponto também é que você, ou você faz o, o básico, que é comer carne, salada e ovo todos os dias, ou se você variar, você tem que entender que a variação é isso que eu te falar, vai, vai ser diferente do, do que você fazia antes, você não vai variar com as coisas iguais assim. Você então, pra quem, pra quem quer ter sucesso na dieta, assim, e às vezes perguntam pra você também, por ver que você é um cara que, que teve sucesso com a alimentação novos fins de vida, é, qual dica você daria para essas pessoas? Ah, é isso que eu falei, entender que as coisas vão mudar e. É, é isso, entender, entender tudo isso e saber que. E, sei lá, não sei se é aprender, depende de cada pessoa, mas aprender a valorizar que, pô. Quantas dietas aí não, você não é proibido de comer um bife bem feito, com ovo, com bacon? Pô, essa alimentação abre tantas, tanta porta para essas coisas e às vezes abrir a mão com o pão é, é mínimo, perto de tantas coisas que você pode continuar comendo e ter saúde e emagrecer. É, inclusive o pão também tem muito substituto na maioria das coisas que são tão gostosas é, quanto ou gostosas melhores exatamente. que os tradicionais, né? Sim. Tem que farinha e açúcar. Ou, ou, ou, até mesmo, como vocês falam bastante, fazer um jogo intermitente de manhã é mais fácil às vezes do que comer uma carne às 8 da manhã, sabe? Então, fazer um, um na minha opinião, às então, uhum. deve ter gente que gosta de comer carne também. <risos> <não>, você... <risos> tá certo. Bom, é... qual é a maior dificuldade, a maior alegria que você vive todos os dias? Ah, a maior dificuldade, eu confesso que às vezes eu fico nervoso assim, com os comentários. Porque, não, vocês têm fala vocês também sabem, que tem muita gente que meio que encara como se eu, eu tivesse obrigação de fazer uma receita que agrade a pessoa. Aí a pessoa fez e não gostou, ou ela não gostou de tal tá ingrediente, ela vem super agressiva, meio que querer xingar, querer tirar <risos> satisfação. O negócio que eu faço, meu, muito, ali 200 pessoas gostam, uma não gosta, e ela já vem super agressiva, super xingando, querendo tirar satisfação, que a receita não agradou ela. Pô, eu não tenho obrigação de agradar todo mundo, eu nunca vou agradar todo mundo. Mas esse tipo de coisa eu, eu me incomoda bastante, eu, eu, eu me seguro ali pra não responder a altura a pessoa. Aí eu acabo respirando fundo, eu só excluo o comentário e a gente segue a vida. Mas uma, uma coisa muito feliz é ler os comentários mesmo de pessoas falando que as receitas estão ajudando ela a entrar na dieta, que antes de conhecer o canal ela não conseguia se manter na dieta e agora ela consegue. E acho que essa é a maior felicidade mesmo, que é bem legal. Assim. Então, com certeza, acho que se a gente tiver que escolher alguma coisa também vai ser essa mesma, Esse... essa mesma reciprocidade é. né, com o público e tal, com você. É muito legal é... Essa, essa, essa interação. Sim. Aí tem gente que fala menos, fala que, ah, gostei, tudo não é? Aí tem gente que conta a história mesmo, fala sobre si, fala que perdeu já uma semana bem no canal, perdeu 4 quilos. Né, assim Essa semana mesmo teve um momento ali, era bem legal, assim. Bem... Prazeroso. É, legal. Muito muito bom mesmo esse carinho do público. É. Bom, e chegando aqui já na parte final do nosso podcast com batata assando, a gente gostaria de saber de você se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que a gente não fez até agora nessa entrevista, até porque a gente está começando agora o podcast, ia ser legal saber quais as melhores perguntas fazer para os entrevistados e tudo mais. Ah, uma, uma coisa que perguntou bastante também no canal em relação à minha vida assim, pessoal, então, relação às receitas, é né, se eu já tive problema com peso e se, como, e se essa dieta ajudou realmente a resolver como aconteceu. Então, como eu já falei da dieta Slow Carb, na época eu conheci, é, eu sempre tive problema eu sempre fui uma criança assim, gordinha, não a ponto de ser obeso, mas eu sempre fui uma, uma criança gordinha, é, às vezes eu não era mais gordo porque eu restringia bastante, eu passava bastante vontade, assim, com essas coisas. E acho que talvez esse motivo me levou a não ser assim mais gordinho. Mas aí, naquela época famosa do estirão, né, é, acabei emagrecendo. Na época eu comecei uma dieta meio maluca, assim, de, sei lá, cortar o pão por fruta e diminuir a quantidade de comida nas refeições. E na época, junto ao estirão, realmente consegui perder peso. Só que isso me deixou meio que desnutrido. E não se de, de magro, assim, mas de falta de nutrientes mesmo, falta de proteína, tudo. E criminal de manhã duas vezes no mesmo dia, assim, de manhã oh, e à noite. Foi no mesmo dia 2 de aí eu fui, fui pro hospital, tudo. Aí, na época falaram que não tinha nada no hospital, só que aí minha mãe ficou assim, meio preocupada, aí eu, eu fui no médico, ela veio nos meus exames ele falou, pô, ele tá fraco mesmo, ele tá faltando comida, ele tá comendo mal. Aí eu voltei a comer bem e voltei a engordar. Aí.. Aí depois sempre conhecer eu a dieta low-carb, que foi uma dieta que eu consegui adaptar no meu dia a dia, exatamente pela opção que ela dá de comer feijão, que é muito difícil, pra mim na época foi difícil me mandar arroz e feijão, e de ter o dia do lixo semanal, né. Eu fazia dieta durante a semana, comia tudo que eu queria no durante de semana, fui perdendo peso com isso. Aí depois eu evoluí para uma dieta paleo low-carb, que é onde eu tô até hoje, que eu mantenho o meu peso, eu mudo, um aumento poucas quantidades de batata, batata doce, quando eu tô numa fase de ganhar mais peso. Depois eu diminuo pra perder peso eu vou assim migrando entre essas duas aí. Mantendo aí, eu tô bem assim, eu não considero bem com essas, nessa alimentação. E parou de sofrer, né? Que é o mais importante. Eu de sofrer, não passo mais fome, não, não fico mais desnutrido, é o mais importante. Não é, mais desmaia mais pra ele. É, é. é. tenho energia pra treinar em jejum, sem problema nenhum, isso também é bem legal. Essa dieta traz com mais facilidade, né? É bem legal. Pô, legal, Pedro. É. Então a gente está chegando aqui no final mesmo, e conta mais para as pessoas como que elas podem saber mais de você, tem o canal do YouTube, mas é... tem mais algum outro lugar que as pessoas podem conhecer você, ver seu trabalho, você Ah, sabe então, isso? atualmente é meu canal no YouTube, que provavelmente vai ficar no cardzinho aqui em cima, que vai aparecer, e também o link na descrição, então você clica lá, se você não é inscrito, você se inscreve, assiste aos vídeos, me conta o que vocês estão achando. Além disso, tem o Instagram, que é batata.assando e o Facebook que é facebook.com/barra batata sendo receitas acho que dá para deixar tudo aqui na descrição o pessoal que quiser conhecer mais vai, vai é. lá fica essa beleza então Pedro obrigado por ter participado nesse nosso podcast esperamos que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o feedback aqui nos comentários né? é, se vocês gostaram quer ver a gente entrevistando mais pessoas perguntando mais sobre o dia a dia delas sobre a história delas um pouco e pegando algumas dicas para você também Curte aqui o vídeo, deixe nos comentários, se tiver até sugestão de quem a gente pode ver nos próximos vídeos ou de perguntas para gente fazer, pode deixar também, que a gente vai tudo aqui com muito carinho para poder continuar com esse formato para você. É, e outra coisa também, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho para mais pessoas, quem não me conhecia, e é sempre bom fazer um papo aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Cara. Então é isso aí, um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. tanquinho.